Conversa agora com, inclusive, o médico legista que atua aqui na Politec de Alta Floresta, Dr. Paulo Inelli, que está aqui ao meu lado nesse momento. E hoje a situação de vocês é essa, né, Paulo? Infelizmente, a situação precária, a Politec de Alta Floresta com esta baixa, né, no, no efetivo. E hoje somente você atuando como médico legista aqui em Alta Floresta. É isso aí. Boa tarde. É... Nós estamos aqui já em Alta Floresta, atuando como médico legista nessa unidade da Politec, já há oito anos. E desde o início já atuando só em dois legistas. É, Aí tivemos o afastamento de um colega e há dois anos estamos, estou sozinho aqui é, atendendo as demandas da região, que compreende a cidade de Alta Floresta, a cidade de Paranaíta, de Carlinda, é, Nova Bandeirantes, Apiacais... E recentemente, inclusive, aumentando a, a nossa carga de, de, de, de, de serviço com o município de colíder também. É, então, todas as demandas dessa região vêm para a nossa, pra nossa é, unidade. E é, estamos trabalhando em regime de sobrecarga aqui, por conta da dificuldade de efetivo. Recentemente, agora, teve um concurso público, onde... Haviam 16 vagas para a regional de Sinop, né, onde tem os municípios de Sorriso, outros municípios aqui. Apenas oito legistas foram convocados e desses oito convocados tivemos a triste notícia de saber hoje que nenhum deles veio para a Alta Floresta, foi designado para a Alta Floresta e recebendo a justificativa do Estado apenas de que foi a escolha dos legistas que decidiu a a necessidade e a colocação deles. então deixamos aqui mais uma vez nossa nossa tristeza né com a situação que nós estávamos aí já há, há muito tempo aguardando esse concurso e agora temos a notícia de que vamos continuar na mesma situação é, vários períodos aí sem legista na cidade a, as vítimas tendo que ser encaminhadas para outros municípios e nossa situação vai se prolongar Tivemos uma resposta hoje De que possivelmente pode ser que seja Que haja uma chamada aí é, E que possa entrar algum legista aqui futura, é, Nos próximos meses Mas no momento, nesse momento A gente vai continuar aqui sozinhos E com essa falta de, de, de, de, de efetivo né Infelizmente o estado... Não conseguiu, não conseguiu resolver nossa situação aqui, apesar de toda a cobrança, que a gente sabe que tem muitos aqui, muitos é, políticos, muito, a imprensa, todo mundo vem fazendo a solicitação, é, fazendo a, a, essa cobrança, mas mesmo assim, continuamos em déficit. Uma alegação por parte dessa situação de, aqui em Alta Floresta, não ter o recebimento de médico-legistas, o que eles alegam? A única alegação que nos foi dada é que, dos oito que passaram na nossa regional, nenhum deles quis escolher o município de Alta Floresta. Né? Então, é, é triste a gente entender dessa forma, porque a gente imagina que o Estado tem, tem as suas prioridades, né? e deveria ter isso como prioridade, resolver uma situação hoje, que é caótica aqui, no nosso município. Né? Mas, é, ao mesmo tempo que não foi designado ninguém para cá, no município de de Nova Mutum, designaram quatro legistas. E um município que atualmente não tem a unidade da Politeca inaugurada. Então, a gente é, fica muito entristecido de, de saber e de ver é, como é tratado né, uma situação tão séria como a nossa aqui. E a gente já na expectativa há tanto tempo de, de, de, de ser socorridos aqui, né, veio a notícia de que é, tem, temos um, um, uma unidade com quatro legistas, outra unidade em Guarantã já com, com três legistas, recebeu mais um legista, dois legistas para Sinop a mais e, e Alta Floresta sem nenhum. Né? A justificativa é essa: os médicos não quiseram escolher a cidade de Alta Floresta. Essa é, é muito.